Imagine que você está tentando encher um balde furado. Quanto mais água você coloca, mais água vaza pelo buraco. É exatamente o que acontece no seu cérebro quando você tenta estudar algum assunto. Quanto mais você lê, mais esse conhecimento pode ser jogado fora porque a sua memória está fraca, e isso acontece porque o seu cérebro não está preparado para reter aquilo que você lê. A boa notícia é que existem técnicas que preparam o seu cérebro para receber o conhecimento e memorizar a longo prazo. É como se você tapasse o buraco que faz vazar as informações que entram aí na sua cabeça. E eu vou revelar quais são. Essas técnicas em duas aulas ao vivo e gratuita. E para garantir a sua vaga e descobrir de uma vez por todas como memorizar tudo o que você estuda, toque no botão Saiba Mais que aparece aqui, que eu te conto em detalhes na próxima tela. Mas toque agora antes que você esqueça e perca esta ótima oportunidade. Let's get it.